Boa tarde, pessoal. Agora que já passamos pelos principais itens da tela do Moodle, vamos começar a estruturar as aulas. Nesse vídeo, vamos mostrar alguns formatos que podemos usar na nossa disciplina e definir um que iremos usar no decorrer do treinamento. Aqui eu vou escolher uma disciplina aqui que nós vamos trabalhar nela, Formática Médica. Esse é o formato que o Secund disponibiliza, com avisos aqui em Geral. geral é o formato semanal, uma semana, outra semana, semana. então cada semana teria os seus respectivos conteúdos. Nós vamos alterar aqui, clicar nessa engrenagem, editar configurações, para mostrar outros formatos possíveis. Tem vários itens que daqui a pouquinho a gente vai voltar neles, vou direto para o formato da turma. Como eu falei, está em formato semanal, nós vamos colocar formato de tópicos, para a gente ver. Temos vários formatos aqui, como vocês podem ver. né Salvar. Voltar. Formato de toques. O aviso no geral ainda. Toques. Posteriormente nós vamos mudar para modo, para unidade, alguma coisa desse tipo, com os conteúdos dentro. Mas ainda eu vou alterar novamente o formato. Editar configurações. Vou direto no formato da turma. Em formato de tópicos, como vocês podem ver, tem vários tipos. Mas eu, nós vamos trabalhar nesse formato de tópico único. Vou clicar e salvar aqui novamente. Então nós vamos trabalhar nesse formato aqui. Geral, tópico 1, tópico 2. Na próxima aula nós vamos renomear todas as abas aqui. Então esse vai ser o formato. Agora nós vamos voltar nas configurações novamente. E passar item por item, quer dizer, nos principais itens. Então vamos aqui, nome completo da turma, já vem preenchido, não precisa mexer. Nome breve também, não precisa mexer. Pela visibilidade da turma, tá? Mostrar. Eu poderia colocar ocultar aqui para não mostrar o que eu estou trabalhando nessa tela aqui. Então se alguém entrasse, estava oculto, ninguém ia ver quais alterações eu estaria fazendo. Data de início da turma, está programado para 5 de agosto de 2020. Data de termo da turma. Não está programado, mas eu posso habilitar aqui para 9 de julho ficar indisponível essa turma. Descrição. Pequeno sumário que eu vou colocar aqui. Curso rápido de Moodle. Isso aqui vai ser útil quando alguém for pesquisar essa, essa turma aqui. Então, na pesquisa dele, que alguma palavra que tiver nessa descrição, vai aparecer esse curso para ele lá. Imagem do curso, aqui eu posso clicar em vários locais, para colocar imagem, vou clicar aqui no meio mesmo. Vou escolher um arquivo para ser a imagem desse curso. Depois nós vamos mostrar onde que vai aparecer. É, vou escolher esse aqui. Enviar esse arquivo. Está processando aqui com essa nossa imagem. Então, formato na turma nós já passamos. Os outros itens a gente não vai entrar. Mérito agora. Aparência. Vamos ver a aparência. Forçar a língua. Está na língua portuguesa. Número de aviso, 5. Então, no fórum quando aparecer os avisos, que é os avisos inicial lá, se tiver mais de 5, vai aparecer os 5 últimos avisos. Aparência também não vou mexer mais nada. Arquivo de upload. Está o limite de 2 GB para tudo, mas a, quando a gente for configurar alguma tarefa individual, nós vamos diminuir isso aqui para uns 20, acompanhamento de conclusão, não vamos setar agora, grupos também não, renomear papel, os papéis são todos padronizados para a então o é ideal é deixar do jeito que nós já recebemos, marcadores, marcadores a gente pode adicionar algumas palavras-chave também, que na pesquisa vai facilitar o, o acesso do tutorial. Duas tags aqui. Salvar e fechar. Então, aparentemente, as alterações, não fizemos que não mudou nada. Mas vou entrar aqui no painel, só para a gente identificar as alterações. Então, aqui no painel nas turnos recentemente acessados, está vendo? A imagem que eu coloquei. Introdução informática fica mais visível aqui, fica mais fácil de distinguir as outras disciplinas que não tem, todas iguais, tá vendo? É? Então, gente, esse foi essa nossa aula e na próxima a gente já começa a colocar conteúdo no nosso, nas nossas aulas. Obrigado.